No domingo passado, nós tratamos é, sobre o que havia além daquela pedra no túmulo. Eu sei que alguns irmãos vão lembrar, outros não. Mas a gente vai hoje verificar... O que há em conhecer o Senhor? E o texto que o, o Rodrigo leu, eu vou ler novamente que tem uma diferença que talvez seja importante para a gente. Porque é, no Rodrigo, ele diz assim, depois de haver feito refeição. né Rodrigo? Assim, Eu vou ler o texto assim. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Vamos orar. Deus amado, nos abençoa, Senhor. Dá-nos, Pai amado, o discernimento necessário para entendermos a tua palavra, Senhor Deus, e que ela possa vir os nossos corações de forma tanto a nos confortar, nos consolar, quanto nos dar perspectiva do mundo, Senhor. Nos ajuda, Pai, eu te peço. E no nome de Jesus, Senhor, a minha oração. Amém. Tá. Tem um contexto aqui, essa passagem, que Jesus já havia falado para os... Discípulos dele, que havia um plano. Ele diz, a gente até viu hoje, ora, é, é necessário que eu vá até Jerusalém. Ele diz isso, né? Quando ele está subindo para Jerusalém, que eu vou ser entregue aos anciãos, eles vão me maltratar, eu vou morrer, serei sepultado mas eu ressuscitarei. Então, há todo um plano que é, essa conversa de Jesus com Pedro faz parte. Quando Jesus fala, Pedro, tu me amas, eu não acredito que Jesus Cristo tivesse interesse de registrar os fracassos de Pedro. Ou ele tivesse interesse de estabelecer as falhas permanentes de Pedro. Notem que o último contato que Pedro teve com Jesus foi quando ele negou. E Jesus Cristo não trata disto. Então, eu descarto a ideia de que Jesus Cristo está falando ali para confrontar a Pedro e dispô-lo como uma pessoa... É, fraca. Né? Eu também, eu acho que vocês já devem ter visto muitas pregações, quando se fala do amor ágape e do amor filéu. As pregações estão cheias disso. Quem vai ver Pedro, tu me amas? Vai falar, olha, tem o amor ágape e o amor filéu. Eu não acredito que o interesse de Jesus Cristo era ensinar que há dois verbos no grego, e o outro é amar. Eu não acredito nisto. Eu entendo que existe uma, um questionamento e que Jesus Cristo quer saber o que Pedro aprendeu, qual a maturidade de Pedro. E a ideia dele questionar se tu me amas mais do que estes, é uma questão de prioridade que Jesus Cristo quer enfatizar. E nós vamos deixar um pouquinho de lado Pedro e o tu me amas, e nós vamos tentar entender outra parte da Escritura que eu acho que ela facilita para a gente chegar nesse texto e identificar que esse texto é para mim. Não apenas para Pedro, mas também para mim. Então, nós vamos voltar para um texto que eu já vi com os irmãos várias vezes, que está em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis 12, capítulo 1. O que que diz no capítulo, no versículo anterior? O que que diz no último versículo? Abraão né, foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Arão. Aí, logo depois ele vai entrar no texto em que, Abraão, que Deus diz para Abraão sai da tua terra, da tua parentela e ele faz três promessas para Abraão. Eu acho que nós já somos craques nessas promessas. Né? Ele vai prometer olha, Abraão eu te farei uma grande nação. Logo no verso 2. Aí ele vai e diz, eu engrandecerei o teu nome. E ele diz, olha, Abraão, em ti eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então, Deus chama Abraão e faz com ele, faz três promessas para ele. Isso é interessante que a gente saiba. E quando a gente chega em Gênesis 14... no verso 14, diz assim, ouvindo, pois, Gênesis 14, verso 14, logo depois, ouvindo, pois, Abraão, que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318. Então, Abraão, Tá rico, e ele vai lutar contra reis. Não é isso que diz o texto? E no dezesseis e dezessete, diz que ele ganhou dos reis. Ele Está com 318 pessoas nascidas na casa dele. Só os que nasceram na casa dele. E ele vai lutar contra reis e ganha dos reis. E quando a gente chega no verso 23, um dos reis que o ajudou, queria dar para ele algum valor. Aí ele chega no 23 diz assim, juro, desde um fio até a correr de um sapato, não parei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, enriqueci Abraão. Então, Abraão está rico, tem muitos bens, e ele foi fazer aquilo, lutar com os reis, por causa que haviam sequestrado o sobrinho dele. Então, a primeira Parte da promessa para Abraão já está cumprida. Ele não disse que faria Abraão um homem grande? Então, Abraão aqui no 14 já está grande. E quando chega no verso, no verso não, no capítulo 15, logo depois, ele diz assim, Deus fala, Abraão falando para Deus, não me tens dado filho, eis que eu nascido na minha casa será meu herdeiro. Deus havia prometido mais duas outras coisas, que ele teria filho e seria uma grande nação, e que por ele, eles seriam abençoados. Abraão sabe que Deus prometeu a primeira parte, mas ele diz, Senhor, e cadê o meu filho? Cadê a grande nação? E a gente vai verificar no um 21.5. É bom que é só no mesmo livro, irmãos. No um 21.5. Era Abraão cem anos, quando nasceu Isaac. Vinte e cinco anos esperando a promessa. Havia ficado rico, mas ele cobrava de Deus, cadê a nação, senhor? Cadê o meu filho? Porque ele dizia, quem está na minha casa, naquela época, no primeiro texto, quem está na minha casa é o meu escravo, Eliezer. E depois, ele e Sara tentam resolver o problema. E lhes nasce Ismael. E quando Deus diz, olha, eu vou te dar um filho, tu vai colocar o nome dele de Isaac, a minha aliança não é com Ismael. Eu não tenho aliança com Ismael. Tu farás uma grande nação, tu serás uma grande nação por Isaac. Não é por Ismael. Não adianta ter esperanças em Ismael. E agora já tem e nasce uma grande nação. Se a gente for ver esse tempo de espera que eu falei, ele está em, em Gálatas, em Gênesis 12, 4. Ele diz lá, era Abraão assim partiu Abraão com o Senhor que tinha dito foi logo com ele era Abraão de idade de 75 anos quando Deus fez a promessa para ele aí quando nasce Isaac ele tem 100 anos, 25 anos ele esperando que nascesse o filho dele Gênesis 22, 1 Gênesis 22, 1. Aconteceu depois destas coisas que provou o Deus de Abraão. Como é que está na tua Bíblia, Rodrigo? 22, 1. Isso, provou o Deus de Abraão. Então, Deus chama Abraão e diz, Abraão... Abraão diz, eis aqui. Ele se dispõe a ouvir o Senhor. E Deus diz assim: toma quando? Agora. A quem? A quem tu amas. E depois ele diz: vai-te à terra de Moriá oferece-o ali em holocausto, eu te direi onde é. Eu queria que a gente... Quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes, a gente acha que aquelas pessoas não são humanas como a gente. A gente acha que o sofrimento de Paulo não foi tão sério, não. Né? A gente acha que a, a, o que Deus propõe para Abraão não é tão sério, não. Ele é um homem de 100 anos de idade, esperou 25 anos o filho, o filho dele já é um rapazinho, ele diz, olha, leva o teu filho e tu vais oferecer em sacrifício. E ele antes ele diz, aquele a quem... Tu amas. Então, Abraão pode ter dúvidas sobre o caráter de Deus. Mas como pode? Ele me prometeu que eu seria rico, eu fiquei rico. Ele prometeu que eu teria um filho, agora ele diz que vai matar meu filho. Que Deus é este? E o que a gente pode verificar é que Abraão vai voltar, irmãos. As solidões, as solidões, não solidão, você tem solidões. A solidão diante do nascimento do filho. Abraão agora vai ter que construir uma esperança que ele sabe que não é esperança. Ele só tem Ismael e Deus falou: não é com Ismael. Então, o que Abraão vai viver é uma crise, um conflito de amor. Porque Deus falou, a quem tu amas, vai e sacrifica. E ele está diante de Deus, dizendo, a quem eu amo mais. Que pedido, irmãos. Vamos nos despir desse sentimento que os homens da Bíblia não são iguais a gente. São iguais a gente. Esqueçam essa história de evolucionismo: que os homens antigamente eram, andavam assim, ia tudo peludo como macaco. Isso é mentira, irmão. Quando Salomão escreveu os poemas dele, que falou do amor que ele tinha pela esposa dele, não era nenhum idiota. Quando Deus confronta Adão e Eva, eles não eram idiotas, nunca foram macacos. E agora Deus colocou Abraão para ser provado. Diz assim, leva aquele a quem tu amas, eu vou dizer onde é. E antes disso ele falou, a Abraão, ele falou, eis-me aqui não tem como mudar. E o que a gente vai ver é que este homem, olhem o verso 10, e estendeu Abraão a sua mão, tomou um cutelo. Cutelo é um instrumento de cortar profundamente, ele não é um... Algo superficial, não. O cutelo é, ele faz rupturas completas. Então, ele levantou o cutelo e diz assim, para imolar, para sacrificar o seu filho. No verso 11 diz assim, mas o anjo do Senhor lhe batou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, como ele repetiu? Eis-me aqui. E ele vai e Deus diz, não estendas a mão sobre o moço, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste teu único filho. E eu gosto desse texto, inclusive, para eu tratar literalmente. Então levantou o 13, levantou Abraão os seus olhos. Qual é o cenário que eu construo na minha mente? Abraão, ele está em algo um pouco baixo. E ele está numa profunda tristeza. Mas ele está movido da mais absoluta convicção do que ele vai fazer. E quando ele vai fazer isto, que Deus diz não faça isso, é que ele levanta os olhos. Para que a gente tenha compreensão do que significa amar a Deus. Porque ele diz, agora eu sei, Abraão, que tu temes a Deus. Porque tu não me negaste aquele a quem tu amas, Abraão. E o desfecho não poderia ser melhor. Verso 16. Deus diz assim, Por mim mesmo juro, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. 17. Te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Porque tu fizeste isso, eu agora Vou-te fazer muito mais. Deste aí, que saiu da morte, eles serão como areia no mar. E eles não serão submetidos aos inimigos deles. E depois, no verso 18, ele diz assim, Abraão, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra porquanto obedeceste a minha palavra. Em Abraão, na prova do amor de Abraão, Deus antecipou que Cristo ia nos salvar. Naquele homem lá, que falou que amava mais a Deus do que aquele que Deus tinha lhe dado, ele foi, anunciou, que Abraão tinha maturidade. Deus poderia confiar a Abraão a grande obra que ele faria. Abraão já era rico. Agora, a sua descendência seria multiplicada. E ele diz, na tua descendência, as famílias da terra serão abençoadas. Então, a gente pode tentar entender melhor o que Jesus quis falar com Pedro. Ele diz assim, Pedro, tu me amas mais que a estes. Se nós voltarmos, e nós vamos voltar para João, João 21, né? João 21, verso 2: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo e Natanael, que era de Caná da Galileia, João 21, estou lendo verso 2: filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Diz, diz, Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, naquela noite, nada apanharam. Jesus Cristo já havia ressuscitado, já havia estado com eles. Mas o efeito da ressurreição do Senhor, para aquelas pessoas, parece que não foi muito como Deus esperava. E o que a gente verifica é que Jesus Cristo vai e precisa realizar um plano. O que Jesus tinha que fazer entre nós, já estava feito. Jesus Cristo diz o quê? Olha, eu vou ser entregue, vão me açoitar, eu vou morrer por ser sepultado, mas eu ressuscitarei. Jesus Cristo nunca falou que anunciaria o Evangelho. E quando a gente vai entender, a Bíblia diz que o Evangelho seria primeiro ao judeu e depois ao gentil. Era necessário que alguém abrisse as portas do judaísmo, dizendo que Jesus Cristo é o Salvador. E essa pessoa precisava ter várias características. E é Pedro quem vai ter essas características. A gente hoje na EBD, nós estávamos falando sobre isto, né? E Pedro, ele tem todo um relacionamento com Jesus Cristo muito. Jesus Cristo tem uma expectativa muito grande de Pedro. Quando a gente. A gente fala, eu ouço em pregações, eu vos farei pescadores de homens. Jesus Cristo falou isso. Sabe para que ele falou? Para Pedro e para André mesmo que isso se aplique a todos, foi Pedro e André que lhe falou. Quando Jesus Cristo perguntou, quem dizeis que é o filho de, do homem? Quem falou que Jesus Cristo era o Messias, foi Pedro. Mas quando Jesus Cristo foi avaliar Pedro, ele falou assim, eu tenho orado por ti, porque tu estás para ser peneirado e que a tua fé não desfaleça. Ele sabia no coração que Pedro era uma pessoa instável. Quando Jesus Cristo, na ressurreição, acontece, as mulheres correm e dizem a Pedro, e ele corre e vai ao túmulo. Quando Jesus Cristo é preso, quem corta a orelha de Malco? Pedro. Quando Jesus Cristo diz: chega, chega, ele diz: por ti eu darei a minha vida. Mas Pedro é muito especial. E Jesus Cristo vai, quando pergunta para ele, Pedro, tu me amas mais do que a estes? Vejam que haja a ideia de um amor e de outro amor. O que Jesus Cristo quer de Pedro é saber qual a maturidade que ele tem para aquilo que Deus queria que ele fizesse. Quem abre o discurso na vinda do Espírito Santo? Pedro. Quem faz o primeiro discurso a respeito da ressurreição do Senhor? Pedro. E quando, no livro de Gálatas, diz Paulo diz que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão, e diz também que as nações seriam benditas não pela descendência, mas por um descendente que é Cristo. Quando Jesus falou para Pedro, tu me amas, tu és capaz de anunciar o Evangelho? Deus estava falando com Pedro, mas estava falando com todos nós. Ele provou o amor de Pedro e Pedro, depois ele diz, Pedro, tu me amas? E ele vai encerrar, se vocês forem verificar, no verso 19, diz Pedro, segue-me. O que Jesus Cristo questiona a Pedro quando ele diz, tu me amas? Ele estava interessado na maturidade de Pedro para que o evangelho chegasse a cada um de nós a interrogação de Jesus estava não o amor de Pedro só mas o amor que Deus tem por pecadores pecadores que não sabem nem para onde vão Acredito nas mais diversas coisas. E ele precisava saber, Pedro, eu posso confiar em ti para anunciar o Evangelho? Porque o meu plano de abençoar todas as famílias da terra deverão ser feitos por ti. Paulo, no livro de Gálatas, diz que Pedro foi constituído apóstolo dos judeus. Assim como ele era dos gentios. Era necessário que a palavra fosse primeiro aos judeus, depois aos gentios. O que Deus relata em Abraão. Abraão, tu amas mais a Isaac do que a mim? Abraão disse não. E Deus vai e diz, eu te abençoarei eu multiplicarei tua descendência e eu te farei conhecido, Abraão em todas as famílias da terra e tu abençoarás essas famílias quando ele chega em Pedro e diz Pedro, tu me amas mais do que a estes. ele queria identificar se Pedro era capaz de fazer aquilo que o plano estabelecia porque ele nos amava e queria que o Evangelho chegasse aqui. Mas agora, quando eu leio, vem ao meu coração. Paulo, tu me amas? O que, que Deus quer fazer por meio da minha vida para que Ele possa abençoar mais pessoas? Isso é a pergunta que todos nós devemos fazer. Então, como diz o texto, segue ao Senhor. Nós só temos este momento. Antes de Jesus Cristo falar, segue-me, ele diz, Pedro, a tua vida é curta. Porque vai chegar um tempo que vão te levar, para onde não queres ir. Então, segue-me agora. Eu queria que realmente Deus é, penetrasse nos nossos corações para que nós pudéssemos avaliar a quem nós amamos. E se for ao Senhor, eu não digo, diz a Escritura, segue-me. Que o Senhor nos abençoe e que defina no nosso coração a percepção de vida e os nossos sentimentos. Eu vou orar e depois... Haverá um poslúdio, enquanto esse poslúdio se desenvolve, eu queria que os irmãos pensassem nas vidas, pensassem no que podem fazer para o Senhor. Vamos orar. Deus amado, nos abençoa, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos permite, através de pessoas como a gente, identificar como o Senhor é bondoso. E como o Senhor nos coloca em lugares de honra, Pai, para que nós possamos fazer alguma coisa para o Teu reino. Abençoa-nos, Senhor, nos dá uma semana sobre os Teus cuidados. É a minha oração, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.